Todos nós temos um histórico, que é a nossa vida, registrado no nosso subconsciente. Principalmente as emoções é, negativas e positivas, mas momentos que nós passamos um forte impacto emocional. E às vezes nós lembramos do passado outras vezes nós não lembramos. Por exemplo, eu me lembro muito bem de algumas situações que o meu passado foi muito bom. Mas lembro também... De situações que eu sofri demais, que eu tive muitas dores e realmente foi muito difícil. Isso está dentro de nós. Olá, eu sou o professor para psicólogo sou parapsicólogo, ativista quântico. E vamos conversar nesse vídeo sobre toda dor é resultado do que você é. Bem, eu tive... A maioria conhece a minha história, eu tive depressão, tive câncer, tive uma falácia, foi no fundo do poço, já estava com 47 anos de idade, casado, três filhas, nesse momento eu estava separado, e, olha, foi muito difícil. Eu consegui superar tudo isso através da busca do meu autoconhecimento, é, já faz isso, hoje estou com 69 anos de idade, faz 19 anos, então eu consegui ressignificar todo esse passado Hoje eu me lembro, olho o passado, agradeço pelo aprendizado E que foi por esse aprendizado que eu estou, onde eu estou nesse momento feliz A maioria das pessoas pergunta, nossa professor, mas por que, que você passou por tudo isso? Quais foram as causas do sofrimento? absolutamente tudo que você é, é o resultado das suas escolhas, das suas ações, daquilo que você fez, serve para mim também? Você já conhece aquela frase, colhe o que plantas? Todo o meu sofrimento, toda a minha dor, foi o resultado das minhas escolhas, nada apropriadas, ou melhor, fora das leis universais, e assim poderá ter sido as suas também. Eu tinha dinheiro, eu tinha um emprego no Banco do Brasil, família, muitas outras coisas, porém a minha vida era fundamentada com o olhar externo. O importante era o exterior, o fora me encantava, e tudo era construído na base do que eu via pelo meu padrão mental. E quando você faz isso, simplesmente pelo bel prazer externo, um dia a casa pode cair. Já é bíblico, né? Se construíres a casa sobre um escombro de areia, ela vai cair. Portanto, lembre-se o seguinte, toda dor se origina daquilo que você não é. Como assim? Sim, quando você caminha sem ser você, com o olhar para fora, na, a serviço do ego, por exemplo, ou manipulado pelo ego, tudo pode acontecer. Foi o que eu fiz, o que aconteceu comigo. A dor não vem porque ela deseja fazer você sofrer. Ela aparece pelo terreno biológico que tens como resultado das ações que fizeste. Olha que coisa interessante. Todo resultado tem origem na ação. Portanto, você foi o responsável pela dor que tens hoje. Acusar terceiros. Reclamações. Se achar vítima, não vai resolver absolutamente nada. A pergunta é então, o que fazer para resolver? É, este é seu momento. A solução está primeiro em aceitar aquilo que você está sentindo agora. Ou seja, entrar em contato com a dor, tocar o dedo na ferida, agradecer e aprender o que ela quer te ensinar. Aí você se cura. Quando o médico leu a biópsia e disse, o senhor está com câncer, eu disse, estou curado. E aí um predetor está se achando aí, me disse, você sabe por que, que nasceu, veio o câncer no nariz? Eu disse, não, porque você é prepotente, porque você é mentiroso, porque você faz isso. E quando ele fez isso, eu chorei o dia inteiro, mas aceitei. Em três meses o câncer foi embora. A cura da dor não se faz com medicamento, ele atua no sintoma, claro que às vezes tem que tomar. A cura se passa pela origem da dor. Estou falando de dor emocional, depressão, ansiedade e tudo mais. Aceitar que errou e fazer um outro caminho. É difícil? É. Mas é o caminho. Pode até falar com o um terapeuta, ele vai te dizer, o caminho é seu. Todo sofrimento, toda dor te leva a um caminho de cura, de salvação, desde que você aceite e vá estudar o porquê apareceu essa dor. É o um recado, o último do corpo, né, para te chamar a atenção, de que algo está errado com você. Olha que maravilha como é a nossa natureza interior. O corpo ele vai manifestar, o corpo é sabedoria, é preciso entender, ele usa esse mecanismo para, te, através da dor, para te salvar Presta atenção no, no, no, no que o corpo está falando para você Então a dor é o teu salvo conduto É o teu guia para a sua transformação interior É o corpo dizendo Ei cara, ei menina eu não, eu não te aguento mais Você precisa mudar Do contrário, você pode morrer Essa é a linguagem do corpo foi que eu entendi E aí a cura aconteceu Finalmente Presta atenção então aos sinais do teu corpo ele vai sempre te indicar o que está acontecendo no teu interior. Veja a dor como tua amiga. E não inimiga. E não como castigo. E não como culpa. Aceite. Todo mundo erra. Aceite. Identifique a origem. Diga amém. Veja qual é o aprendizado. Mude o seu interior e com certeza absoluta a dor desaparecerá. E você vai se sentir cada vez mais e mais com uma saúde quântica perfeita. Bem, espero ter colaborado, se não me perdoe. Assine meu canal no YouTube, compartilhe, deixe, deixe um comentário aqui abaixo. Um abraço carinhoso, não mascar e até o próximo vídeo.